E foi que eu acho que eu já na fase do jumpscare. Scare, tem que ser rápido porque eu tô quase na hora do meu escolar. Então vamos aqui procurar o kit de Jump Scare. Ah, o kit de Jump Scare. E esse Replay Storage. E king? Já tem Swing, então eu vou deletar. Lá de parte, <risos> só seguir e só play script, está funcionando? A gente deve estar funcionando. Então, gente, aqui em Repequete e Replicate Storage, em Chapters, deve ter o ano ser bot seu Brown, seu Brown, e em Skins. O lá. Então a gente já deve estar funcionando Então let's test uh! Muito rápido Aqui eu ainda vou Depois eu vou ensinar a fazer shopping Então vamos lá Então vamos lá né gente Fazer o let's Brawl. Chapter 1, House Eu vou adicionar mais chapters, porque esse vai ser um jogo original. O jogo flop vai cancelar por causa de um bug, não dá pra fugir. Vamos watch. Então, 3, 2, 1, ui. Certinho. Vamos ver se vai aparecer o Mod Bot? Hein? Aqui tá bugado. Ih, apareceu. Mod Bot. Mod Bot. feito perfeito pra vocês fazerem os do seu pregui-jeito. Bora, Vou ver se está funcionando. <risos> ah, Deus! Deu certo. Aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou salvar o jogo aqui. Chamado Brow Alpha. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa o bastante like. Se inscreva no canal. E tchau. Fui.